Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o assunto do vídeo de hoje é para falar sobre o financiamento do Bradesco, isso mesmo. Várias pessoas têm entrado aí no canal e têm me perguntado, Guimarães, faz um vídeo sobre o financiamento do Bradesco, você sempre fala da Caixa e de outros bancos, mas não fala do Bradesco. E nós vamos hoje falar sobre o Bradesco. Se você quer saber um pouco mais sobre o financiamento do Bradesco, Deixa eu avisar, eu não sou patrocinado pelo Bradesco, não tenho patrocínio algum de nenhum banco, mas o meu interesse aqui é ajudar e dar informação para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar um pouquinho aí na consulta do financiamento imobiliário para a compra do seu imóvel. É isso aí, gente. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo. Deixa eu te falar, eu tô um pouquinho, vamos dizer assim, gripado. Na verdade, eu tô com suspeita. De coronavírus. Apenas uma suspeita, minha cunhada parece que também está com essa suspeita. Eu tive com ela esse final de semana, mas o bom aqui do, do, do canal é que eu posso fazer o vídeo aqui para você e você pode assistir sem nenhum problema de contaminação. Sempre, gente, sempre se cuide, faça de tudo para se preservar, porque realmente é uma situação muito complicada que nós estamos passando. Então se eu tossir um pouquinho aqui no vídeo, não fique preocupado não, é porque realmente dá uma, um pouquinho de falta de ar, mas nós vamos seguindo aqui com os nossos compromissos. E eu vou falar então, como eu disse no início do vídeo, falar sobre o Bradesco, mas antes eu tive, busquei algumas informações aqui, algumas curiosidades, curiosidade não, informações que muitas pessoas às vezes não sabem, pode ser importante para você e saber que os juros, a taxa de juros do Bradesco hoje para cliente Prime está em torno de hoje, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, no dia 9 de dezembro. Muito provavelmente esse vídeo aqui vai para o ar na terça-feira da semana que vem, então deve estar tá o mesmo juros, eu não sei quando que você vai estar tá assistindo. Esse vídeo está em 6,7% para cliente Prime. Não adianta você entrar lá no Bradesco e querer fazer com essa taxa porque se você não for cliente Prime, você não vai conseguir. Para cliente exclusivo, a taxa está em torno de 6,8% ao, ao ano, né? E para o varejão aí, para todas as pessoas que vão fazer a simulação, vão entrar lá no Bradesco e tal, vai estar tá em torno de 6,9%. A diferença não é tão grande assim, né de 0,012%, né? pontos percentuais aí, mas realmente tem uma diferença muito grande, porque se trata de valores grandes aí, de valor extenso durante o mês, tá? Mas essas são as taxas que eu levantei na data da gravação do vídeo, ok? Tem um fato muito importante também, que eu gosto de, de, de frisar, porque a gente fala muito sobre caixa econômica, sobre outros bancos, mas o Bradesco, muitas pessoas me fazem essa pergunta lá no, lá no, no, no canal, muitas entram no meu Instagram, então, se você não me segue lá no Instagram, aproveito para de deixar o meu Instagram passando aqui em cima, né? Para que você possa entrar lá e manda suas perguntas. Sempre que eu posso, eu estou respondendo lá. E faço alguns vídeos específicos no Instagram respondendo as perguntas das pessoas. Eu não consigo responder todo mundo, mas faço o possível para responder. Tá? Mas as pessoas me fazem uma seguinte pergunta. Guimarães, eu quero fazer o financiamento de um terreno. A Caixa faz o financiamento? Não. A Caixa só faz o financiamento se for terreno com construção. O Bradesco, ele é o único banco que vai conseguir financiar para você o, o terreno, apenas o terreno. Guimarães, quero comprar um lote, eu vou conseguir? Pelo Bradesco. Guimarães, tem um terreno lá, eu não tenho projeto nenhum, vai conseguir? Você vai conseguir pelo Bradesco. E ele vai financiar, anota aí, 70% do valor de avaliação do terreno, não é o valor de venda, tá? Vai ser necessário ser feito uma avaliação nesse terreno, e, e o valor que for avaliado lá, se for avaliado em 100 mil, o banco vai financiar 70%, ou seja, 70 mil e você vai precisar da 30 mil de entrada para a compra deste terreno e o terreno não pode ter nenhuma construção em cima, móvel, nada, tá bom? Apenas terreno loteamento, tá bom? E o prazo? Qual que é o prazo? Não é 360 meses, tá? O prazo para financiar terreno é em torno de 120 meses. Então fica essa informação aí gravada porque o Banco Bradesco é o único banco hoje no mercado, na data de hoje, que está financiando, já vem financiando há muito tempo, terrenos, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o financiamento imobiliário do Bradesco. Eu vejo muitas pessoas entrando em contato, às vezes, comigo, conseguem aí a, a, a mandar o WhatsApp, Uns um, são clientes que já me conhecem, às vezes eu faço anúncio aí pelo, pelas redes sociais e mandam, não, não sabe quem eu sou, obviamente, né? ninguém precisa saber, eu não sou... Melhor do que ninguém, mas eu sei porque as pessoas perguntam assim: Guimarães, é, eu quero fazer um financiamento e eu tenho. Eu preciso de uma prestação baixinha e preciso. não tenho ato, eu preciso parcelar e o ato, a entrada, e eu gostei do imóvel. Eu consigo comprar o um imóvel desses de, de imóveis aqui e me manda lá alguns imóveis, no valor lá de 150, 170, 140, 130, depende independente o valor do imóvel. Onde eu quero chegar? Quando você vai comprar o um imóvel, seja no, pelo Bradesco Financiar, seja pela Caixa, seja pelo Itaú, você só pode definir uma variável. E quais são as variáveis? O tempo você não pode, você pode definir, então é somente o tempo. Guimarães, eu quero financiar em 10 anos, mas você vai saber que você não vai poder restringir é, valor de ato e nem obviamente é também valor da parcela, né? Você vai precisar ter uma renda boa. Então são os quatro pilares do financiamento, que é a renda, o prazo, o valor da prestação e o saldo que você vai financiar. Você só pode restringir, só pode ter opção em um deles no financiamento. Você não consegue fazer com que as pessoas, como as pessoas têm feito, ó, oh, eu quero somente então é uma prestação barata, ok, você vai ter uma prestação barata, mas você vai ter os outros pilares vão vão ser as variáveis que vão enquadrar para você ter essa, essa prestação variável. Se você quiser um saldo, né, financiar um determinado saldo, por exemplo, Guimarães, eu só posso financiar, então, um, um, um, o, lá, o máximo que o Bradesco financia, que é 80%, eu vou financiar 80%. Ok, então você não pode limitar nem o valor da prestação, nem renda, você tem que ter uma renda para acompanhar E vocês já vão entender certinho Porque nós vamos entrar aqui no meu computador Na área de simulação do Bradesco Então vamos aqui para nossa tela do, do computador, do simulador do Bradesco Onde eu quero dar algumas, é, informar aqui e mostrar como funciona Porque eu acho que é um dos simuladores mais completos de bancos Que eu já, que eu já presenciei aqui simulando pela internet Eu acredito que isso pode te ajudar bastante, Tá? Então vamos lá, o Bradesco ele vai financiar então 80% do imóvel até em 30 anos, né? E para você fazer a simulação é muito simples, não se preocupe com, com, com o link aqui em cima, onde é, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você clicar e entrar, tá bom? E você vai entrar e vai escolher aqui qual é o seu estado, né? Para você fazer a simulação, o estado que você tá comprando o imóvel. No caso meu aqui é Paraná, é, o tipo do imóvel... <coughs> Desculpa gente, já falei que eu vou... Da torcida sinto um pouco de falta de ar ainda, tá? Tô sentindo isso. É o um imóvel residencial, tá? É situação do imóvel. É um imóvel novo, tá? Você pode colocar imóvel usado. O Bradesco financia novo usado mesmo, a taxa sem problema algum, conforme aquele que eu já mostrei lá para vocês, né? Sobre ser varejo, ser exclusivo. Ser... Bom, enfim, novo. Qual que é o valor do imóvel que você vai comprar? Você vai colocar lá o valor do imóvel que você vai comprar, o valor de 150 mil, reais, o valor do imóvel que eu estou vendo aqui em Curitiba. Pode ser qualquer valor que você esteja vendo. Alguém, parece que eu quero comprar um imóvel valor de R$175 mil. Reais. Beleza? Coloca R$175 mil. Reais. Tá bom? Você vai dar um ok. E aqui, como você pode ver, ele já te dá uma colinha. Ó, o valor máximo do imóvel que o Bradesco financia... Pelo SFH, né? É o é, pelo SPP aqui é de 1 milhão e 500 tá então 175 mil reais. Pretende é, somar a renda sua quando o seu conde Eu vou colocar como não somente uma renda, mas se for no caso, você coloca assim: qual o valor da data é qual que é a, a data de nascimento? Você vai colocar aí a sua data de nascimento, eu vou colocar aqui a minha. Isso mesmo, eu tenho 44 anos, vai dar um ok. Tá? e aqui que são os pilares que eu tinha falado para vocês ó você vai financiar geralmente é por aqui que nós fazemos tá? o valor do financiamento ou seja é o Bradesco como vocês viram financiam 80% então se eu pegar lá o valor de 175 mil reais 80% o Bradesco vai financiar 140 mil né e eu vou eu vou precisar ter uma entrada de 35 mil então esqueçam essa questão de financiamento 100% porque isso não existe, tá? É, quando pessoas falam que conseguem financiamento, eu já fiz vídeo sobre isso de 100%, é porque você está dando FGTS, então você não está dando nada de entrada, zero de entrada, vamos dizer assim, né? É, e, ou ou né, não existe como o banco financiar 175 mil reais para você, seu valor do imóvel é de 175, tá? Então o valor que você vai financiar, ele já dá cola aqui, ó, o máximo que você vai financiar é de 140, nem precisou fazer aquele cálculo, já está aqui, 140 mil reais, tá? Você vai colocar aqui, porque você está fazendo com base no valor do financiamento. Então, ele já vai apresentar para você uma renda. Guimarães, mas a minha renda é de 3.500. O imóvel que eu escolhi é de 175 mil. Como é que vai dar? Você vai colocar aqui. Então, você já tem lá em cima que a tua data de nascimento, já tem que é 175 mil. Já tem o valor, ou seja, você está limitando aqui... Que o valor da sua renda, você já está dizendo que é de 3.500, né? E você vai colocar aqui, né? 3.500, o valor da renda. E quantos é, meses você pretende pagar? Ó, quero pagar em 360, que é o máximo. Ou quero pagar em menos. Beleza, você vai pagar em menos, mas vai aumentar o valor da prestação. Você vai dar um ok, ele vai pedir aqui mais uma informação se deseja financiar com o ITBI. Vou colocar como não, tá? Vou colocar na tabela saque, não vou entrar em detalhe entre price e saque, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, então eu vou deixar na tabela saque. Se você quiser saber quais é são as diferenças, dá um Google aí ou então procura aqui no canal, porque com certeza vai ter um vídeo falando exatamente da tabela price e da tabela saque, tá bom? E vai pedir aqui o teu CPF, você vai colocar o teu CPF, eu vou colocar aqui o meu, vou dar uma pausa no vídeo para não, não aparecer meu CPF aí para você, tá? Vai aparecer aqui depois a tela simular, vai aparecer aqui calcular, e exatamente aqui vai me dar a simulação do financiamento no valor de mil. Lembrando que eu limitei ah, o valor da minha renda, tá? De R$ reais que é o valor da minha renda. Então, o que, que acontece? Você consegue comprar sim, o banco vai te financiar 117 mil reais, ou seja, 175 mil reais. Para se o banco vai te financiar 117, 118 com 60, você vai precisar ter uma entrada. Você não vai conseguir limitar a entrada. A ah, Guimarães, eu tenho uma entrada só de 30 mil, tem e minha prestação não pode passar de tanto e minha renda é tanto. Você não consegue é, com as três informações limita as três variáveis. Só lembra que você só pode limitar uma variável. Tá bom. Então, se você já limitou que a sua renda é de 3 reais então o banco ele vai fazer todo o cálculo em cima da prestação que convém, que você consegue pagar, mesmo não sendo ela uma prestação que você deseja. Tá? É, mas você pode voltar lá e colocar o valor da prestação. Não pode passar de mil reais uma prestação ou de 800 reais uma prestação. Só que vai acontecer o quê? Ele vai só conseguir financiar para você um determinado valor, ou então, se você não colocar esse valor, ele vai dizer que você vai precisar ter uma renda Y, né? E não é a renda que você colocou aqui. Então, R$3.500,00, a prestação máxima que você vai conseguir na tabela Price é de 1.050. E o banco que você vai precisar ter 57 reais de entrada. É possível comprar este imóvel guimarães em Curitiba? É possível, tá? É possível. É, talvez na mediação aí de Curitiba, porque em Curitiba, geralmente, você não vai encontrar o um imóvel de mil. Em algumas construtoras você até consegue comprar no valor de 175 mil, está muito escasso aqui em Curitiba, mas está em fase de obra, é lançamento, e às vezes o cliente, né, às vezes você que está me assistindo não quer, você já quer morar para ontem. E um detalhe, esses imóveis são de dois dormitórios, tá? Então tem mais um outro né, variável aí que às vezes as pessoas têm uma preferência de imóvel de três quartos com dois banheiros, com suíte, mas não pode passar de 175 mil, sua renda é só de 3.500 e sua prestação não pode passar de mil, impossível. Encontra se imóvel, encontra, mas é uma pesquisa que você faz muito grande em imóvel usado, velho, que daí você não quer porque fica longe da tua família, então é muito complicado, tá? Então eu tô te dando uma ideia aqui do financiamento para você ter uma ideia exatamente de como funciona. E como você pode fazer esse cálculo antes de ir buscar o imóvel. Isso aqui ajuda bastante para você ter uma ideia e não perder tempo, vamos dizer assim, nem o seu e nem o corretor que vai estar tá correndo atrás e buscando se você realmente não vai conseguir comprar, tá bom? Então você vê aqui que tem mais um detalhe no financiamento que eu acho super interessante, que se você comprar com 3.500 nessa prestação, tendo este valor de entrada... Guimarães, não tenho essa entrada. Eu tenho uma entrada muito pequena, eu quero a entrada mínima. Se é de 170 e 175 mil, eu quero dar a entrada de 35 mil, é o que eu tenho. Ok, então você vai voltar aqui, você vai fazer <coughs> pelo valor do financiamento, que você vai colocar aqui é de 140 mil, tá? 140 mil. Vai dar um ok. Ele vai perguntar quantos meses você vai pagar. Você vai colocar da mesma forma 160 é, meses, você vai dar um outro ok não vai financiar o ITBI na tabela SAC e Bradesco você vai colocar aqui o teu CPF novamente tá é, vou colocar aqui o meu ele vai abrir simular, vai calcular e ele vai mostrar aqui para mim é exatamente aqui ó, o valor da prestação não ficou muito difícil tá? só que o que acontece a renda não é mais de 3.500 Ele aumentou um pouquinho aqui, porque você está fazendo pelo valor. Você só tem mil para dar, perfeitamente. Só que você vai precisar ter uma renda e comprovar uma renda de 4.161 E o valor da tua prestação é aqui. Guimarães, legal, gostei, está ótimo. Como é que fica o resto das prestações? Quero ver. só você vir aqui embaixo e clicar em Evolução das Prestações do Saldo devedor. Ele vai abrir uma tela para você aqui, com todas as informações do financiamento. Ah, lembrando, gente... Eu não comentei, existe uma taxa que vocês vão pagar para abrir. Vocês não tem que abrir uma conta e pagar essa taxa aqui com débito, né? Que é a taxa de avaliação do imóvel que é de R$ reais. Algumas construtoras já dão isso para vocês, então é bom negociar, mas o banco vai cobrar esses R$ reais, que é da avaliação do imóvel. E aqui está o valor das prestações. Primeira, dia 9 do 1, você vai pagar. Então a primeira prestação aqui, ó, 3.0 e pouquinho, né? Porque vai ser o valor lá da. É, primeira prestação, isso aqui é zero, é só o cálculo, perdão Começa aqui, ó, dia 9 de 1, 2.248 O valor que vai abater dessa parcela, isso aqui é os juros E vai vindo embora até 360 O que eu quero que vocês reparem na tabela, Que eu falei sobre tabela saque e tabela price é isso aqui ó Em 10 anos, vocês pagando, a sua prestação de 1.200, ela cai para 1.033 tá? Se eu voltar aqui no simulador e voltar para a tabela aqui, ó, tabela price né? e o Bradesco aqui, ó, e, e fizer uma nova simulação, ele vai me fazer aqui a mesma coisa, 35 mil de entrada, tabela Price, com a mesma taxa de juros, tá 39. o valor da prestação cai para 981, porém, olha o um detalhe, a renda lá de, de 4 mil e pouquinho, é necessário você ter uma renda maior. Então esse detalhe de price saque, você precisa ter uma renda muito maior para você escolher. Por isso, necessariamente, não necessariamente é uma opção para você. Às vezes você tem que escolher a tabela saque porque é a melhor situação. Mas se você dá uma olhada aqui na tua primeira prestação, ó, quero que você veja, é o seguinte, lembrando que em 10 anos a tua prestação vai estar... Tá, vamos ver aqui, ó, deu quanto a primeira prestação? 800 e pouquinho na tabela price, né? Deixa eu tá, tá abrindo aqui, ainda tá calculando, tá um tempinho aqui. Vamos lá, abriu aqui, ó. A tua primeira prestação é de 981, ou seja, nossa, realmente é bem mais barato do que 1200 e pouquinho. 981, você vai ter mais ou menos aqui, ó, 900 e 981 aqui, ó, Vamos deixar aqui, ó, 980. Em 140 meses, ou seja, em cento, dá mais ou menos 12 anos né mais ou menos acho que é isso 12 anos você vai estar já chegando em 980 sendo que se você começar na tabela price, além de você ter uma renda maior eu não aconselho você começa aqui 981 e você vai ver que não baixa para ela ela vai aumentando tá vendo ó ela vai aumentando então eu aconselho sempre todas as pessoas que vão fazer financiamento e eu presto essa consultoria Imobiliária para as pessoas a, através aqui da internet, vou deixar o link aqui embaixo também. Onde eu converso com muitas pessoas, entendo os seus casos e dou esses conselhos. Eu mostro que realmente é muito melhor, caso ela tenha uma renda, né? Compatível, fazer uma tabela é, saque, porque você realmente vai pagar um pouquinho mais no início mas você vai diminuindo as suas parcelas no decorrer do ano. E você pode ir abatendo com o FGTS ainda, ó, e as suas parcelas, olha aqui, ó, já está em 600, em 285 e ninguém paga, ninguém não é para pagar em 30 anos. Ó, a tua última parcela seria 400 e pouquinho. Se você for em 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, batendo com o teu FGTS, você vai diminuindo muito o teu prazo. E eu já fiz um vídeo também falando sobre isso. Então, gente, desculpa o vídeo ter ficado muito longo, se você realmente gostou desse conteúdo, ou não esquece de me ajudar aqui clicando em gostei do vídeo, clicando, clicando também se você quiser receber conteúdos aqui em, em se inscrever no canal e também aqui apertando o sininho para receber as notificações, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer aqui na comunidade, tá bom? Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim e sempre que possível eu entro aí nos vídeos para poder responder a todos vocês. E se você precisar de alguma ajuda, para ter um planejamento melhor, para conseguir o seu financiamento, eu vou deixar um link aqui embaixo de algumas informações, algumas é, ferramentas que podem te ajudar a melhorar a sua renda. E aí você consegue valores de entrada muito melhor e consegue financiar muito menos, e com isso você paga uma prestação menor, consequentemente um juros menor. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.